e quase me bril mas bimbi me rai quem é que é isso aqui então é quando a gente bom bom ele bom bom ele vai entender e aí que dá se vou trabalhar a banda numa não molostiar vim aqui naio bom vai entender e aí calcão de dia naquilo me está evitando sim me está evitando bimbi bom então mané na espanhol a gente pensa tomando té efe efe efe <risos> e, ahm, um, pero uh, tem aqui, fora a wega, no? então, guarda, guarda meu número para sobrar, tarde pra gente botar minha app pra gente botar a minha app, bom? sim, ahm, pra nós conversar pouco, bom? sim, que tal vai com outra boia, mana <risos> eh, ah, me detendo e digo, tchau aiô, beri e, e mara, a me põe, me controla, eu estou a controlar tu caminho, não, tá, tá, que é passa? É triste, o que é passado? triste, eu estou Ama pensa que nós dois bom lugar. bom cubo. Abre? bom cubo, E como você me sabe me contava Eu esconder com Sim, eu esconder com não. Você está com problema? Você está rindo, eu Eu sei, eu Eita, gente homem então homem botar a tu. Eu quando não rede, eu informação. Dona informação, âmbu. Antes Então, gosto é com Nike. não. Tenta why zoa, zoa, zoa, yo. Tio É Sério. Eu como a bicômic como ver me poça. a que touch. Me touch screen me coração. Uh -huh. Sério. Me querer. Para dezembro, aqui me dê entrega a minha carta de tiro. Me declaro o Spectrum Supermarket. sério. <risos> Guarda, Não, pera, me o que Não, com Não, me Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, eu vou fazer, você fazer um favor para pegar os gays com boca para mim. Por que falta, você abandonar um o um bom trabalho? Idiota, outro botar Por quê? gente é homem, botar Lanta boca bem, vai assim, vou vou Ei, tende, tende me um aqui. Fui, cinco anos a homem também. Ele nunca me invita mais a o Manuel. Mas, é pouco rato que eu vou para o papo aqui. E que meu Cecilio. mas que que com um de ouro, sua. É o que está. É o que está humano. Mas que é o que com que é com Agora é fria, mas fria. é fria, mas eu falo, português é fria. A única coisa que saca a la e a banana. Você está bom, português? Não, não, não, não, não, como bom Manuel? Ela bom? Ah tá, Cecílio. Passa, assim. O que me trata não de explicar para a gente, mas vou não está É um bagulho bom, Sim, sim, e nunca nota lá para reconhecer a verdade. vai compreender E está confiança. Correto. Oh, não. Correto. tá está pensando, assim não? Claro. Antô? para ver de Antô? conclusão. Ah! Nós temos que ajudar. Sim, com... um plano. Com, com... um plano. que a utilizar sistema. Que vem? canal Não, coisa. De 16, que me inglês. Esse senhor inglês. Usa limpia. se sí? Sim? saque um Agora, ah, well, tem tem... não entende, que está que está <risa> Sério? Stop! E aí, você está capaz de si é. Para Manuel, da Silva, de Gonçalves, Trabeu, de Kiko, tu refame de que tem me claro. que é com com a pouco, pouco <risa> <que risa> atrás. Guarda-me. De a Ei, até... Põe Sim. Também me buscar. Mas, como você que está a aqui? Mas eu estou mais a dia, quando né? pera, abô... coisa que faz de Só vamos. não de aqui tem um de mas você capaz de fazer isso, é você, é você? seguro? Não, oh, well. não, Master, sim Master. César. Master. Mas você de você ar, você Tu, tu Neche. Neche. Sí. Ei, Manuel, a Trento, um dia, não é mm. Ei, você sabe, você que é estranha, não? Kiko? De Manuel cubo, uh -huh. que é que por é mas mira, Manuel, esta manhã, Manuel? Manuel? Sim, mas antes eu vou fazer um teco, vou fazer um ducla, mas o Manuel está em teco. Mas está na Portugal, o que significa ducla? Trai sua lomba, está em ducla? Traz sua lomba, uh, en uh. ah, ¿sí? bo, está em ducla. Ah, sim? Que meneche! Vou fazer 30 dias, vou fazer um ducla, vou fazer um ducla. Não me consigo ir embora. Econaco meto na bo direk de Não, não, não, não, não, No não, não, não, não, não, não, não, hora não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, mas não quer o Waco é assim. Jesus, você Porque... está mancarando Não, não. Ah, está Cecilio. E botar é o Waco Não quer o isso Cecilio. Mas não o é? é Cecilio, então, uma passagem que é Vou aqui, vou aqui, bo, aqui. Ah, ah, tá! aqui! Mira aqui. Eh, que senhor! Mandinho, mandinho. Bo, bo, bo, aqui, botala, que corre por Me Se me botá... vai de aqui, vou corre trás. Ah, vou Ah, Cecilio! Me está a fazer Não, Cecilio. Vou papai aqui. Está magoso. Está feio. <risos> Está feio. Está feio. Está feio. Está dia, dia. Está feio. Olha bon <risos> <risos> <risos> aqui tem um cosco que está rolê bom. <risos> Segundo a minha carne, não é que estou bom. Menino, como mira, é tipo de color de carne fúcsia. Eh? É, não, menino, se está amigável, <risos> me dá cumpra e carne que vai para casa. Por tá ah, que a porta está abrindo, papo? Paca, isso aqui está controlando, nós temos um outro assunto. Sim? Sí? Está-te eh, hendo de carniceria? É, carniceria, não. Ora, mas eu não tenho nenhuma alma de carniceria. Ei, ei! O que é que está? Stinky! Sim, diga, o menércio tem outro tipo de carne? Esse eh, é outro tipo de carne? Ei, a ah, boi, não? A ah, boi, você que o Ministério Público, de M. Faust aqui. Hum, <risos> senhora. Senhora da Tranqueden? Mata Stevie Wonder, Mission da Commission da Mira? Senhora, tá boa por rapapico Berry White hoje? Papia com Berry White? A mim? Anto, tá Mission da Play Berry White? Tá Mission da Berry White? Que men porque a minha amiga está com aqui na minha de lugar. Busca trabalho, você anda a botar aqui, matariana. Não, a minha filha de Cuba. Está a minha a no, pero guara, bueno, me enteraste cuando la pizca. Sí, sí, claro. Ah. Sí, seguro. Carnicero. ¿Han baqueado también? También, claro. Ah. Uh -huh. Ah, pasó. Carcereo. Uh -huh. Sí, claro. Pasó vacío. ¿Pero el carnicero ser celota de WC, no? Sí, verdad. Sí. ¿Tanien? ¿El carnicero pisame quita WC sin camiento? Eh. Ah. No, sí. El carnicero usted le dice. A puta duas quando a linha deve Sim. Certo segurar ela como feito carriputrila aqui não. Sim. Você maior lento que todo o hospital aqui. Não, não, É verdade É logo tá, mais forte, segur, Você tem que não Sim, Claro. Vai também. Aqui vai sim, claro. A você acha que boa. Tá também. não, casa do carro tá com tá Kiko, um banheira de quare aqui não tá. De era que, que bandana, <risos> me quero saber como a cabo, é caducar, Não, definitivamente a mente é caducar. O que é oh, isso? Oh, oh, sei, meu Deus! Que, que -me de o que é isso aqui? Sinto-me de um de... de baquinha ao daíá. <risos> Ei, hey, mas agora eu tenho que um caminho. Siga, siga o olor para mim, o olor para mim. Ei, vai hey, na mierda como estamos, entende? Me dá merda! Já está aqui, hein? Boletim de última piggy, piggy, piggy, piggy, piggy, piggy, piggy, piggy, piggy, ah, estou indo Estou indo ote aqui, mais Estou en Não, Ela sai, ela sai. Ela sai, não? Sim. Sim. Ela vai dizer algo urgente, não? Sim. Sí. Não, sim. Sí, urgente, sí. urgent. E eu também que me retou então, e vinha em tubular? Ah, como é ele? aqui. o lugar que tuve agora será a UR! Epa, epa! Você não pode nada. Você não pode presentar. nada, nada. Você sei. Até oito, eu me apresentar. Ah. Se não fosse o meu lugar, seria também? Sure. Eu avisar eu sou amigo ministro Ribeiro, não por! No, uac, é não, guaco, se tu está da ordem, não tem problema! O oh, que você é de lugar? O que você é arranha mal de meu lugar? Que nós não arranha <música> mal? Nós mira de nós Nós não a do então basta tempo passar. Tem boca de seria, <música> <música> Então, com um rolê desagradável. Ah, na frente, você para ver um costume, homem. costumbre, homem. Costumbra? Ah, sim. Sí. Entende? A ah, bota da boa família quando aqui come? Claro. Minha suegra. <risos> Ei. <Hey>. Ah, <coughs> você a imigrar em país aqui, não? Claro, claro. Respeitar as culturas, não? Ah, cultura, cultura. Você tem que ver um país para ver a cultura. Mira, mira, mira. Se um artista de mercado, por exemplo, um bebê, sempre em Corsol, ah? mm. é, é como <risos> Peach, disse que está smack mesmo com a letra pasta, tu isso o Corsol trouxe uma agricultura. Vão sério, homem, vão sério, homem. <laughs> <mim>? Dede Guevara, me quer saco, Nota tá vale a pena discutir com você, ah? mas aparentemente, bom nível de racional, está roubado. Yeah? Não, não, não, não. E como que não? Estou falta de respeito, falta ética e moral. Sabe que está? Mira, vem, vem. Poso turta para te encalçar o homem. Tempo para moderno, homem. Tempo para moderno. Sí. Nah. Tá, é modernismo aqui, mesti nos pompa. Segur, mira, é. <coughs> mira, mira, mira, mira, mira, mira. Tempo é o bem corsão. Poso turta para te beber só blá, blá, ah. Viste que te cura asma, ah. Sí. Tá escultura sí. de português, ah? Assim é bom só beber só a pílula, ah. Poso te só e pílula na bautista só para o recebimento, só para o confirmação, hein? Tem que mira, mira, mira, mira. Você bebe só porque é imã na casamento. Sim, sí, a minha coisa que você bebe, você é da YouTube, né? Ah, é. <fixar> mira, você está aqui, amém só. Você sabe quantos restaurantes o NAM tem no coração? Sim. Você tem que ver. Uma um parque tropical, você perde um macaco. Mas, mas só você está aqui, você está aqui. Sim. Você sabe como você é, homem? Increíble, homem. Sim, mas o senhor Manuel, o senhor Manuel sabe? tem roupa e ama de casa que tem também, tem supermárcados que atualmente, que gosta de comer na casa, carne e puxa e biel comer. Não, não, não, não, não, mas. O amor. Bom? Carne e puxa e biel não sabia a biel. Bom? E por? cambiar de smack. E não sabe a biel. Não puxa a Não sabe Não, não sabe a biel. Não, é para estancia, sim. É para estancia, mas bem. Ah, okay. okay. então, eu amo que também, por, por outro plato, você começa a dizer: toma, ocha, ocha, ocha. O que é que tu faz? É maripaca aqui, é, Você oh, yeah. hey, uh, hey, que faz de mim? Você que faz mim? Saque, saque, maripaca aqui, por favor. Me hey. que Me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 nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, Não. se eu te pego, ai, gente, vai, vai, Delícia, Alô? Ah! Sim, espera, me está tá falando com o Francisco, Você vai depois Aham! Sim, ok, tchau Francisco! Como vais? Sim? Meira, Francisco, daí eu vou bem corçal Sim, bem corçal eu vou te supermercado aqui, não é? Keiko, o que que você sabe para a de Panha? bota tá louco! Lá que a de Panha para hindu! Sim! meira Francisco, bo, tem que abrir supermercado. Mãe, dê-me abrir o supermercado, mas também tem que porque que a Bande? A Bande é mas A mas sorte, -ma está esta tire de caterpillar sim então mira boca tende a hit Francisco mira produto caducar abriram delicadeza. sim Francisco aham uhum. não, não, eu tenho que sem supermercado também estou vendo bom ovo, meira, ovo, tem que vender atahut atahut caixi, papone, rende, marta, den atahut sei, a minha não roupa e cliente deve, de repente, comer samuri a minha compra não de cão, não meu, bota, bota a corda Glenda Glenda, sim, senhora Glenda mori, bota a corda senhora de Venezuela senhora de Carmen de Venezuela também Muri. sim, então bota a corda senhor Pedro é <risos> senhor, senhor Pedro a é senhor com cabeça grande. Sim, esta então compra o pibeu. <risos> tá amor, tá amor, me de compra, tá <risos> Mário Francisco, me me do tá me morre. Francisco metendo na porta. Mete vai. OK, comimento. Hey. Espera! Eu boto batidora assim, bota aqui para uma porta! Mira! O aguantor tem! É! Me não abre ainda! Bom dia, bandinha. bom dia! Bom dia! É. Me não conhece! Controle dinheiro! Meio! Meio! Mal maneiro não? Ah! ah, ah senhor! Ah. Ah, ah! ah! Me não abre ainda! É, ah! É. Abre ah. que de mal boa É! Me não abre ainda, senhor! Controle dinheiro! Abre! Senhor, me não abre ainda, me tratou na a 8 horas. Não se, tem inventário. E aí, me deu abrir voluntariamente. Off, não se, com força bruta. Força bruta não, senhor, tranquilo. Hmm. Passa numa, passa numa, tranquilo, tranquilo, hein? Tranquilo. Não mira o Black, não mira o Black, Black é tranquilo, tranquilo, senhor, passa, passa, passa, passa, senhor, mas querer, você está track down, para tomar house, só posso estar, mira, mas querer, está mascarado para te investir, para tá ah. você, tomar tá house, não, não, não, está nosso, beleza, está outro diferente. Ou pi outro, ou pi outro, ou pi outro, senhor. Meira, passando, me, passando. Vos tá arragado, tá do lado mãe passando, do lado mão. back. Como tá querendo o nosso por do nabo mal, nosso meio a tá groa tá. Ah. Incrível. Tranquilo, senhor. Meira. Ei, a ah, boy, onde eu vou te dar, onde eu vou te dar, onde eu vou te dar? Mira, é lugar quente, tá bem mesmo, hein? Você está a se encontrar o problema, você está a se com o pai Tranquilo irmão, tranquilo, tranquilo. Todo o nosso bem controlar o ácido que você está na hora. Você está a me nervioso. Não, <risos> tu mira, lugar, você está na hora, mira, peraí. Bombadrinha está no meu lugar, está no meu caso, você está a desorda no meu lugar, hein? <risos> Uh, Senhor Sr. Ronchi? Sim. Sí. Eeeh, uh, que é um pouco indignado, para ver que badrenta, -ba bon no Me diz que o do Sim. assim. Sim, mas o o O digo do Do Sim. Se <risos> si, si Eu espero livre. Mm -hmm. eh, eh, Tende, cabiáro. Eh, não so assim. <risos> não se vai tirar o um controle. Se tu começa segundo hora e vou passar o Anterior não sou de não Claro, vou ter o abomar com o Clorox Rox Sim, sim, sim. mencionar algo importante. Quita constam quando se Exatamente. Ah, agora é o nosso Agora é o nosso mãe veja se tem com o paricão, Regra número 1. Regra 2 com 4 Corda, me hein? Me Regra 2 4 Nota para apto para ir no estado. Me rende comédia que coração De quando? Ah, você está curioso, não? Acorda-me até, vai numa, pero acorde-me até. Senhor, regra número 3. Regra número 3. Está para VIP solamente. Eh, eh, eh, que boquem é bien? Que boquem é bien é aí? VIP! VIP! Eh, é verdade. Sim, sí, mas compre, mas mas sim, mas sim, mas sim, mas sim, mas sim, ah não bem tá não, mas tenho bem, tá? Sim, vai para com placa. Você tem placa? Sim. Sí. Você é para o 30. Você tem placa? Não tem. Tá. É não 30 reiki 3. Ah, eu não Deus. É para não 30 reiki 3. Clemência, a gente passou. <risos> ok. número Outro não. Espera. Espera, tranquilo. E outro não. Por um produto de 12 milhões, vai a bal. Pero o tá seu produto não é chinês. Mas mira fecha de para trás e para o delante. É. Abata-se, Igor? Não, sim, sim, sim. Não me entende? Chinês é um turista de para trás e para o delante. Quero M. Mas você mira fecha de para trás e para o delante. Mm. Quero M. Eh. Ok, ok. Regra número 4. Tu, logo, o que o seu senhor está aqui tem? Tenho o que é daqui tem? Não to bem, ya? Nem não to bem com essa coisa Facebook, é? OK. OK. OK. Você vai controlar, tranquilo. OK. A minha tá senta que não. Você é tá contra tranquilo. Eu senhor, eu eu eu eu Sim, eu a minha tô de estroba. Senhora, a minha tá bem estroba. Lá, não, a estroba control. Sim, mas senhora, tem sempre um ticket de distância de. A minha tá senta que não. Tá te senta <risos> que não, tranquilamente. A minha que estroba control, OK? Me control, <risos> me Sim. A minha com você senhor. Ei! Hey. Ah! Oh. Tranquilo! tá um quinto, morde-me ovos! Ou de é neto, é neto. Me está hey. querendo? Me está querendo, não sei que perfeito de nerd, isso é que eu acho! Esse é o Esse é o espelho. Esse é o espelho. Esse é o espelho. Esse é o espelho. é é é Vamos Ok Ok uh, uh, <Increíble>. Mi. Ah. Ah. Rei, ah. ah. eh, que toca coluna metáis, que toca coluna de benzenha. Que que isso é aqui? Virgi, virgi, virgi. Virgi, o que tem aqui, né? Aham. Virgi, incrível. Cerveja de marijuana. Aham. Cerveja e marijuana. Aí, Ana. É, vamos, você quer aguentar? Juiz da? Juice De marca é eh. melhor atracador. Ai, juiz Não, não, mãe. Tô tem bleque fros fros, mano. E aí? Fros fros tá. Tá pisei eu opinando. Eh, eh, na na celebra tá cá do cabo. Promego na mira grande vamos virgem de fátima vamos, vamos. incrível ai não a como okay. se Mira Mira que sei? viagra na wow viagra oh bom dia sim entre lá e ok bom Controla. bom bom me ora me <risos> Não tem vergonha, amém. Não tem vergonha de tratar dos povos assim, aqui, amém. Senhor, mira, senhor, senhor. Ontem é bom de mim para que eu papai, uma palavra clara. Não te esperamos que, porque que minha e se da treino também lugar. compra que que porque, mas? Muito gosto de ir ao coração. Mas tem uma ir ao Não tem comprado coisas Não tem comprado, não tem comprado. Não tem comprado prêmio. E mesmo tem coisas boas, Sim, Me assim, é full. É? Mostrando o saco, tem o controle, mas não está com é culpa. Você tem que seguir assim mesmo. senhor senhoras. Que porque? Porque saíram em lugar. Saíram em lugar. É doce em Florinquês. En Como eu estou comprando de bote. Me para quê? Quatro vezes, não é? Minha paguei seis vezes E a pôta bem até o trânsito, e entrou bem. Kiko! Oh, Ei, qual vai? O oh, que já é passava? Problema! Problema? É problema! Vai acontecer outra coisa? É, Miriguê! Miriguê! Pessoa! É, ela vira um machete, machete! Pera, pera! Pera, mas me salvou! Mas eu não me sabe para me controlar e me sabe para me salvo por bem. Ai Jesus! Ai, oh, está-se dolor louco. Oh. Ah, mira, eu não me sabe black e portofrux. Precautionado, cita pom pom. Ai oh, Jesus! Oh, ai! Ai ai ai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, por nossa, ai, casse-me em nossa, assim você me mata. Ai, se eu te perdoar.